Olá, estudantes, sejam bem-vindos à videoaula do módulo 3 da disciplina didática e matética. Essa disciplina, no módulo 3, ela tem como título Planejamento do Ensino e da Aprendizagem, e ela está subdividida em outras duas unidades, Fundamentos Teóricos e Práticos do Planejamento, e na unidade 2, Objetivos de Aprendizagem, Conteúdos... Seleção, organização e operacionalização e avaliação. Então, para começo de conversa em relação ao planejamento, você já se perguntou por que, que é importante planejar? Então, todas as nossas ações, mesmo que de forma inconsciente, ela exige um planejamento. Se antes de dormir você sabe que você precisa levar o seu filho na escola, você precisa, precisa depois levá-lo em alguma atividade esportiva, ou você tem algum horário que o seu almoço precisa estar pronto, ou que você tem alguma consulta médica, você não precisa necessariamente colocar esse planejamento no papel, mas você já fez um planejamento prévio para quê? Para que todos os objetivos do seu dia, para que tudo aquilo que você pensou em fazer realmente aconteça. Agora, se nós acordamos e não temos de forma organizada na nossa mente o que nós precisamos fazer, qual pode ser o resultado disso? Um dos resultados pode ser que você não consiga fazer todas as tarefas. Então, a importância do planejamento, ela garante que nós consigamos atingir todos os nossos objetivos, seja de realização de atividades naquele nosso dia, seja no nosso trabalho, seja no trabalho enquanto professor. Então, o planejamento ele está cada vez mais integrado à vida do homem. Quando o homem já tinha os seus meios para a subsistência, então, ele sabia que se ele fosse na beira do rio, ele conseguiria pegar o peixe, ele conseguiria comer, se alimentar, descansar, o planejamento, ele não tinha talvez tanto valor como nós temos no dia de hoje. Por quê? Porque o nosso tempo, ele está muito mais é, exigido. Então, as múltiplas tarefas que nós temos assumido, ele exige que esse planejamento seja feito de forma cada vez mais organizada. Então, quando a gente fala no planejamento, nós esperamos que ele seja execuível que parta da realidade concreta e condições objetivas, ou seja, exequível, que ele consiga ser realizado. Então, não adianta você fazer um planejamento que você precisa chegar a uma cidade de 500 quilômetros da sua casa, se você não tiver pelo menos seis horas disponível para fazer esse trajeto de carro, por exemplo, que parta da realidade concreta. Então, é, se você, por exemplo, faz um planejamento que você vai fazer esse trecho de avião, mas a sua cidade não tem aeroporto, então, qual é o sentido desse planejamento? E que ele tenha condições objetivas de acontecer. Então, exequível, que parte da realidade e que, seja, que tenha condições objetivas, o nosso planejamento lá na escola, ele precisa ter esse caráter. Então, que pode ser, aqui como eu já trouxe para vocês, né? que pode ser executável, que parta da realidade de vivências reais e não aquelas esperadas pelos estudantes e condições reais de serem realizadas. Então, essas características do nosso planejamento enquanto docentes, elas precisam sempre estar permeando as nossas ações. Então, o planejamento inconsciente automático, ele, como eu já conversei com vocês, né? parece que nós não planejamos algumas coisas, mas, de fato, elas já estão planejadas. Mas há outras situações que exigem cada vez mais deliberada, sistemática e consciente. Ou seja, esse planejamento precisa fazer parte é, da nossa vida de forma consciente. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, esse planejamento da escola que nós elaboramos, que seja um planejamento anual, que seja um planejamento da minha aula, que seja o um projeto político-pedagógico da escola, que seja um projeto bimestral, o que, que seria esse planejamento? Então, no texto dessa unidade vocês vão verificar que ele traz um conceito de planejamento. E esse conceito consiste num conjunto de ações coordenadas entre si que concorrem para a obtenção de um determinado resultado. O objetivo que se espera ou deseja, planejamento, deve ser compreendido como um guia para a ação. Então, como é importante nós pensarmos esse planejamento a partir daquilo que eu desejo alcançar. Então, não posso simplesmente, enquanto professor, chegar no meu dia a dia da sala de aula e abrir uma página do meu livro didático e dar uma aula sobre aquele conteúdo. Por quê? Porque eu não vou ter claro qual é o meu objetivo com aquela atividade, qual objetivo que eu quero que o meu aluno atinja ao final daquela aula, quais são os meios que eu vou utilizar para que ele atinja esses objetivos e como é que eu vou avaliar que o meu aluno realmente aprendeu. Então, o um planejamento é uma ação transitiva que vai ligar a realidade que está naquele momento até a realidade que eu, enquanto professor, desejo construir. Então, se eu não compreendo aquela realidade que está posta ali naquele grupo de alunos e eu não tenho claro aquela realidade que eu desejo construir, então a tendência é que os seus objetivos não sejam alcançados. Então, esse planejamento ele é feito a partir de dois momentos. Um que é o da elaboração. Então, você pensa aquilo que você quer fazer, você seleciona os seus conteúdos, você elabora os seus objetivos de aprendizagem, você pensa de que forma você gostaria que os seus alunos atingissem esses objetivos e como você vai fazer a avaliação se eles realmente aprenderam. E outro é como, de fato, esse planejamento acontece. Porque muitas vezes você vai planejar que vocês... Passem em uma tarde na quadra da escola, por exemplo, e depois ocorre um dia de chuva. Então, o seu planejamento, ou seja, a sua metodologia, ela vai ser alterada. Por isso que o planejamento ele exige determinadas características. Então, essas características, elas também precisam incorporar é, o mundo e a sociedade em que, a escola em nós estamos inseridos. Assim como nós já vimos lá no vídeo da Unidade 1, não é possível nós pensarmos um estudante desconectado da sua realidade. E eu não posso pensar um planejamento sem pensar que nós estamos inseridos no mundo e no modelo de sociedade. Então, algumas questões eu deixo aqui para vocês. É possível fazer um planejamento sem ter uma concepção de homem de sociedade, de mundo, porque é que ao fazermos o nosso trabalho na escola e na sala de aula, temos que nos preocupar com a sociedade no qual estamos inseridos. Então, dependendo do tipo de conteúdo que você for trabalhar, se você não tiver em mente que você quer uma sociedade mais justa, com mais igualdade, com mais desenvolvimento social, você vai passar por determinados conteúdos enquanto professor para os seus estudantes sem valorizar determinados aspectos. Por isso que esse movimento de pensar o planejamento ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele precisa ter em mente essa concepção de homem, de sociedade e, principalmente, que mundo você, enquanto professor, quer construir juntamente com seus estudantes. Então, ao fazer educação, não podemos desconsiderar a sociedade mais ampla, pois ela é que nos fornece os conteúdos, os meios, as formas e as condições, inclusive dita os fins para que ela aconteça. A educação não deve se limitar à transmissão de conteúdos, tidos como se fossem neutros, isentos e despretenciosos. Então, os conteúdos que, são, que estão nas bases nacionais curriculares, na base nacional comum curricular, aqueles conteúdos que nós ensinamos na escola, eles não são neutros, isentos e despretenciosos. Eles foram colocados ali na base por um motivo, e que muitas vezes ele não faz alinhamento com esse mundo que nós queremos construir. É por isso que é importante essa ação do professor do planejamento, que vai permitir essas adaptações, que vai permitir que o professor ali no seu meio, na sua comunidade, em que aquela escola está inserida, ela produza conhecimentos diferentes, muitas vezes, daqueles que estão orientados e que não condizem com determinadas concepções de mundo e de sociedade do professor. O professor, a escola e a educação, eles precisam contribuir para esses desvelamentos, dessas injustiças sociais que existem na sociedade. Então, a escola ela não está isenta, muitas vezes, também, de reproduzir essas injustiças sociais que estão na sociedade então é por isso a importância do professor enquanto mediador dessas aprendizagens como aquele que seleciona como aquele que organiza como aquele que avalia os seus alunos e traz essa concepção de mundo que ele deseja construir então ao pensar nesse planejamento algumas questões surgem então como que devemos planejar as nossas disciplinas e as nossas aulas que relação esse planejamento, ele precisa ter, por exemplo, com o projeto político-pedagógico da escola. Então, é importante você pensar, enquanto professor, que o seu planejamento de aula, o seu planejamento anual, ele não está desconectado, por exemplo, do projeto político-pedagógico da escola, que traz a missão da escola, que traz o público ou, por exemplo, de um plano estadual de educação, de um plano nacional de educação. Esses conhecimentos e esses planejamentos, eles precisam estar interligados. E é por isso que é importante você, professor, conhecer todos esses documentos que orientam ou que deveriam orientar a sua prática pedagógica. Então, quando você entrar em uma escola para trabalhar, ou se você já é já possui alguma atividade administrativa na escola, é importante que você conheça esse documento, por exemplo, que é o projeto político-pedagógico. Lá existem muitas formações, informações que vão trazer qual é esse mundo que essa escola, nessa localidade, pretende ser, pretende construir. Então, é possível transformar esse planejamento em uma prática coletiva e participativa? Deveria ser esse o nosso objetivo como professor. Então, eu não posso pensar que o meu planejamento, ele só depende de mim. Ou eu decido sem consultar os meus estudantes, sem pensar que tipo de conhecimento aquela comunidade precisa ter em relação a um determinado tema. Então, por exemplo, as comunidades ribeirinhas do Pantanal vai ter lá na base... Nacional Comum Curricular, que elas precisam aprender sobre os determinados tipos de paisagem. Então, só que é importante, por exemplo, que ela compreenda primeiro e antes de mais nada o seu local de origem, aonde ela vive, como ela pode preservar aquele espaço, como que historicamente aquelas comunidades conseguiram permanecer nesses locais. Quais são as ações do Estado ou da política pública brasileira que deveria garantir uma escola naquela região ou trabalho para aquelas famílias ou moradia para que de fato elas consigam permanecer naquele lugar então quando eu penso planejamento eu não posso é, desconectá-lo a essa prática coletiva e participativa então é, e como também nós tornamos o planejamento uma ferramenta, ou esse guia para ação, como o autor coloca, é, do que simplesmente aquele documento que a gente faz sempre no início da formação pedagógica, e que muitas vezes os professores, os professores é, não têm tanto ânimo porque eles acham que esse documento vai ficar simplesmente engavetado, ou agora nos sistemas online das escolas e das redes. Então, como esse planejamento ele precisa ser utilizado é, para além dessa ferramenta burocrática que muitas vezes nós temos que preencher os sistemas com determinados conteúdos e que isso também toma bastante tempo do professor. Então, é importante que você, enquanto professor, traga esse planejamento de uma forma viva, de uma forma que os seus estudantes participem desse movimento também. Então, existem... Aqui eu trouxe para vocês dois tipos de planejamento. Que um é o planejamento anual que você faz com objetivos mais amplos, com conteúdos não tão especificados naquele plano. Ou seja, às vezes você vai ter ali um grupo de professores que vão ministrar é, aulas para o quarto ano. Então, esse planejamento anual ele vai tentar traduzir o que aquele grupo de professores é, deseja para aquele ano inteiro. Então, tem relação com aquelas coisas que as pessoas prometem no início de cada ano ou encerramento de ciclos. Ele ainda pode ser entendido como um conjunto de ações que visam atender a um planejamento efetuado previamente. Então, ele é mais amplo, esse planejamento anual. Você vai ter, por exemplo, eh, os conteúdos que você vai precisar trabalhar ao longo do ano. Então, como você vai dividi-los nos bimestres, você em conversa com outros professores, como que, que conteúdo vocês vão ensinar primeiro, eh, que tipo de atividades ou projetos vocês eh, precisam realizar ou vocês optam por realizar. E já o plano de aula são ações pensadas dentro do ciclo do projeto e elaboradas com o objetivo de cumprir uma série de ações determinadas no planejamento. Então, é, todos os dias, Então, quando eu tenho, por exemplo, a minha disciplina de matemática para o primeiro ano, naquele dia eu vou trabalhar matemática. Então, qual que é o conteúdo? O que, que eu gostaria que meus alunos aprendessem naquela aula, ou naquela sequência didática? Então, é um plano mais é, esmiuçado ele é um planejamento, ou seja, seguia para a ação de determinados dias, de determinadas sequências didáticas. E muitas vezes, o que, que a gente percebe em relação ao planejamento? Uma resistência dos professores, nós temos uma marca e nós não podemos, é, nós precisamos compreender essa resistência é, colocando, por exemplo, o período da ditadura militar, em que esse planejamento era utilizado como um controle das ações dos professores, é, como uma padronização, então todo mundo fazer tudo igual, ensinar da mesma forma, e não é esse o objetivo do planejamento, tá? Então, é difícil uma ruptura com essa forma de pensar, mas nós estamos aqui pensando num curso de formação de professores, e essas rupturas, a partir do momento em que nós vemos esse planejamento vivo, esse planejamento com participação dos estudantes, da comunidade, dos da comunidade escolar, a gente faz com que esse planejamento seja efetivo e traga os objetivos que, de fato, a gente espera. Então, os elementos da organização didática, da disciplina ou de uma aula. Então, quando eu vou preparar uma aula, eu preciso me fazer algumas perguntas. Então, por que essa disciplina é importante? para que esse conteúdo vai servir, o que, que eu devo ensinar, como eu devo trabalhar esse conteúdo, qual recurso os alunos aprenderão melhor, como que eu vou avaliar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos, para quem é essa disciplina, quem são os meus estudantes, quanto tempo eu terei que trabalhar todo este conteúdo. Então vocês vão percebendo que não é simplesmente nós entrarmos numa uma sala de aula e simplesmente é, passarmos, é, ou ensinarmos, ou realizarmos alguma atividade é, para os nossos estudantes. É por isso que vocês, aqui na pedagogia, ou nos cursos de licenciatura, vocês têm uma possibilidade dessa formação que vai permitir vocês terem os elementos necessários para realizarem um planejamento em que vocês consigam atingir com maior possibilidade os seus objetivos de aprendizagem com os estudantes. Não é simplesmente entrar numa sala e falar sobre determinados assuntos. Nós precisamos nos questionar sobre todos esses itens que fazem parte da elaboração do meu planejamento. Então, esse planejamento, ele precisa ser flexível ele precisa ter a participação daqueles que farão parte dessa ação pedagógica, ele precisa ter coerência, objetividade e ousadia. Então, um bom plano, um plano de aula ou um bom planejamento, o que, que ele precisa? Iniciar com o diagnóstico da realidade. Então, se eu não sei... É, que tipos de conhecimentos prévios os meus alunos já têm sobre determinados conteúdos? Como é que eu vou colocar um objetivo de aprendizagem claro se eu não sei o meu ponto de partida? Objetivos que pretendemos alcançar. Então, isso precisa ter claro ao final desse ciclo de aulas ou desta aula específica, o que é que eu quero que os meus alunos aprendam? O que eu quero que eles sejam capazes de fazer? os conteúdos, os procedimentos didático, ou seja, como eu vou levar os meus alunos a atingir determinados objetivos, os recursos. Eu não posso simplesmente colocar que uma das etapas do meu planejamento é passar um vídeo, se, por exemplo, eu não me organizei para ou levar um data show, ou um computador, ou uma caixa de som, ou eu ter disponível na escola uma TV. Então, por isso é é necessário que todo esse planejamento seja feito com antecedência. E a avaliação da aprendizagem, que muitas vezes nós esquecemos desse item no nosso planejamento. Então, você fez a sua aula, você planejou, você levou todos os recursos, você foi para a quadra, você levou os estudantes para passear ali no bairro, para observar determinadas características dessa comunidade. E aí, ao final, o, como é que você, enquanto professor vai saber se o seu aluno, de fato, atingiu aquele objetivo de aprendizagem que você colocou para aquela aula ou para aquele ciclo de aulas. Então, não é só pensarmos a avaliação da aprendizagem lá no final do bimestre ou na prova mensal ou no exame final lá do final do ano. É preciso a gente pensar em como avaliar a aprendizagem, não só através de testes mas, por exemplo, o meu aluno interagiu, ele conseguiu reconhecer as cores naquele momento em que nós estávamos fazendo a atividade? Né? Ele conseguiu, por exemplo, compreender a mudança dos estados físicos da água através do calor? Durante uma experiência, ele interagiu, ele conseguiu trazer algumas respostas durante algumas, é, em relação a algumas perguntas? Então, a avaliação, ela precisa fazer... É parte do meu planejamento também com bastante ênfase, porque senão eu vou passando pelo bimestre e eu não reconheço se o meu aluno teve alguma dificuldade para entender algum conceito que ele era extremamente importante para que ele conseguisse compreender o restante do conteúdo. Então, aqui nós temos algumas definições, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, um um conteúdo conceitual, o que, que ele deve saber? Bom, ele deve identificar as placas de trânsito. O que, que ele deve saber fazer com aquele conteúdo? Ele deve compreender a importância da sinalização de trânsito para o trânsito, para evitar acidentes. E aí, atitudinal, então como que ele deve ser? Ele tem que, enquanto cidadão, respeitar as regras de trânsito. Então, quando eu consigo compreender, enquanto professor, a importância de fazer essa ligação entre os conteúdos, então, não só eu colocar lá na minha aula o reconhecimento em uma folha de xerox, por exemplo, das placas. Para que, que o meu aluno que ainda não dirige, por exemplo, precisa saber esse conteúdo? Então, isso parte do professor da sua experiência com o planejamento, de como ele quer que o aluno atinja os seus objetivos de aprendizagem. Então, quando a gente fala do caminho que o aluno precisa percorrer para atingir determinado objetivo de aprendizagem, nós necessariamente falamos do método. Então, por exemplo, se eu quiser ir de Corumbá a Campo Grande, eu posso ir de carro eu posso ir de avião, eu posso ir de ônibus. O meu objetivo é ir de Corumbá até a cidade de Campo Grande. Agora, o como eu vou fazer isso é o que se traduz de uma forma simples ao meu método, à minha metodologia, ou seja, é a forma como essa aprendizagem vai acontecer. Então, é um caminho para atingir um objetivo com meios adequados investigação científica, assimilação do conhecimento. Então, quando a gente fala de meios adequados, por exemplo, eu não posso querer vir de Corumbá até Campo Grande a pé. Eu consigo? Consigo. Mas eu vou demorar muitos dias. Então, é algo que a gente fala que são os meios inadequados. São ações, passos e procedimentos vinculados à reflexão, compreensão e transformação da realidade. Então, quando eu coloco, por exemplo, no meu planejamento, que eu vou fazer uma investigação prévia do que os meus alunos já sabem sobre determinados conteúdos, eu preciso ter claro, por exemplo, quais tipos de questões eu vou fazer, o que naquele momento, se os meus alunos responderem, vai trazer de subsídios para o restante da aula ou para o restante da minha sequência didática, por exemplo. Então, são ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino dos alunos para os objetivos. É por isso que nós sempre falamos que essa relação entre objetivo, conteúdo e método, ela precisa existir sempre quando nós pensamos o planejamento. Então, um depende do outro para que esse objetivo de aprendizagem ele seja atingido. Então implica o conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação e quanto às suas características socioculturais, é, essa ligação entre os objetivos e as condições de aprender do aluno. Então essa relação ela precisa que ela precisa acontecer. O professor precisa ter em mente que não é eu não posso só pensar no conteúdo ou só na forma ou só no método eu preciso fazer essa relação entre objetivo, conteúdo e método. E aí, voltando um pouquinho para falar sobre a avaliação, que normalmente ele é um dos últimos itens do planejamento, nós temos que ter em mente qual é a função da avaliação. Então, aqui eu trouxe um esquema para vocês que deixa mais clara essa importância, né? Então, o objetivo é, nós precisamos coletar, então, dados e informações sobre determinada realidade. Depois, nós precisamos produzir um julgamento sobre aquela realidade. Então, a partir do que eu vi do conhecimento dos alunos? Bom, eles ainda não têm determinados conhecimentos prévios necessários para que eu avance em alguns conteúdos. Então, é o diagnóstico. A partir disso, eu preciso tomar uma decisão enquanto professor em relação ao objetivo que eu desejo alcançar. Então, é uma decisão. E depois, eu preciso traçar estratégias de uma ação sobre o objeto avaliado. Então, a avaliação, ela não pode ser simplesmente eu dar uma prova, esperar que o meu aluno responda tudo aquilo que eu ensinei. Ele, eu preciso, enquanto professor, retomar essa avaliação da aprendizagem, até para que eu possa traçar novos caminhos, para que eu tome outras decisões em relação à minha prática pedagógica e a, e a avaliação ela não existe é, de um único de uma única forma né e nós temos três tipos de avaliação que é a diagnóstica formativa e somativa que em relação à avaliação da aprendizagem elas são é, mais recorrentes no nosso trabalho pedagógico, tá? Então, por exemplo, nós temos as avaliações em larga escala, que são aquelas feitas pelos testes pra, padronizados fora da escola, então, são as avaliações nacionais, ou, por exemplo, as avaliações internacionais, como o PISA, ou as nacionais a prova Brasil, por exemplo, ou o Enem, ou o Enad do Ensino Superior, e nós temos aquelas avaliações que acontecem no interior da escola, no interior da minha sala de aula. Então, a avaliação diagnóstica é aquela feita no início de um curso. Então, eu quero saber o ponto de partida. A avaliação formativa é um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos avaliativos, e ela Precisa medir de forma profunda e individual a aprendizagem dos meus alunos. E existe a avaliação somativa, que é aquela que acontece após um ciclo de aprendizagem. Então, é aquela que vai se traduzir em uma nota. Então, o que, que essas avaliações elas vão permitir ao meu trabalho como professor? Projeto de intervenção pedagógica elaboração de projetos especiais, o foco nos estudantes com dificuldades, ações de reforço escolar e o planejamento mais individualizado das ações em sala de aula. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa videoaula e até a próxima!